Olá meus amigos, com mais um programa na Catarina Show, com um convidado muito querido, conhecido em nossa cidade de Rio Mafra, Leandro, tudo ah, bom Leandro? Tudo bem. O Leandro é mais conhecido por Gordo, é, não sei se você já viu falar do Bar do Gordo, que é no Vila Nova, qual é a rua lá Gordo? É até uma rua assim, com nome grande né, é Benemérito Ana Clara Banak Ribovsky, número 85. É, o Leandro, é, ele começou. É, a tua história começou assim, altos e baixos. Altas e baixos. Leandro, você me comentou que você começou a trabalhar com 13 anos. Isso. Como ser, é, é, auxiliar de pedreiro. É, auxiliar de pedreiro. E nessa você viu e foi aprendendo para ter uma profissão. Ter uma profissão. Eu. Uma que quando eu vi, eu gostei. Né, achei uma. Era o que me cabia para mim, não tive muito estudo, né? E olhei, fui olhando e fui tomando gosto, sabe? Pela parte da... do pedreiro, né? Fui gostando, fui gostando. Com 15 anos eu executei a primeira casa minha. Tá em Mafra, montadinha até hoje. Você, como responsável? Responsável. Pela casa? Pela casa. Você trabalhou há quantos anos como pedreiro? E eu trabalhei praticamente, que nem eu digo, eu comecei com os 13, ajud ajudante de pedreiro, e com os 15 anos no caos eu executei a primeira casa e ali foi indo e foi, foi indo foi indo. E daí até os 30 anos mais ou menos. Então, 15 anos, né? 15 anos. Na área de pedreiro. 15 anos lendo, construindo Uf. e ajudando as pessoas com o sonho da casa própria. Isso. E pelo que você me falou, você era um bom pedreiro. É, tem uma, uma vaga, lembrança com muitos clientes meus que nunca deixei a desejar a parte de pedreiro. Mas você viu assim, poxa, mas não é isso que eu quero para minha vida. Quando você resolveu fazer essa mudança radical na tua vida, é, que a gente já vai falar, a sua esposa, você já provavelmente já era casado. Sim. O que que ela disse para você? Ela, quando eu larguei, quando eu pensei em sair da... Da parte de pedreiro e ir pra essa outra atividade que, que, é o que caminhoneiro. eu que era ser caminhoneiro, né? Uhum. E não deu certo, né? A minha esposa foi contra. Ela queria que você ela, continuasse. Ela queria como... que eu continuasse de pedreiro. Ela achou muito, é, tipo assim, muito sonhador era ou muito, algo assim que não era certeza. Que... Muito alto. Porque como você falou, você confiou numa pessoa que tinha mais conhecimento. Como você não tinha conhecimento na área, você confiou em outra pessoa que essa pessoa também acabou desistindo Sim. e deixando vocês na mão. Na mão. E... Esse que foi o obstáculo maior, né? Mas e daí você viu, você teve que vender o caminhão? Sim, mas isso daí levou isso praticamente quase dois anos. Vai, volta, faz uma viagem, não dá certo. Para o caminhão, tenta vender e não é uma coisa fácil de vender. E foi um, um procedimento mais ou menos assim de uns dois anos, até executar a venda do caminhão, né? Uhum. E daí eu voltei, trabalhei um pouco de volta de pedreiro, mas daí sabe que, que nem diz a história, voltar para trás, né, para mim não, não cabe isso para mim, né? É que, Leandro, pelo que você falou, não era o teu sonho é, continuar naquela. Na área, na área de pedreiro. Eu, a gente sempre quer cada Renovar um tem um sonho. um sonho, né? você sempre se deu bem com muitas pessoas, Muitas pessoas. É, conseguia envolver, fazer festa da família e trabalhar festa também, festa de amigo e tudo, uhum. esse eu sempre tava... E depois pensou, talvez tá aí... Daí tá a conversa com um pouco desses amigos que eu, que eu formei na parte do caminhão e mais o que eu tinha em Mafra até nem vou citar nomes, são bastantes companheiros que eu comentei dele de não voltar de pedreira, eu falei, puta, tá difícil e tal, vou abrir um bar. Uh -huh. Falei com uns, uns, uns par de amigos, tá? não, não convém falar o nome de todos eles, né? Senão mas, você acaba esquecendo é, de acaba alguém. esquecendo de alguém, mas se eles estiverem vendo isso daí, eles vão, vai tocar no coração deles também, né? E daí eu falei, vou abrir um bar. Uh -huh. E esses que me me apoiaram e tudo, falaram, vai que vai dar certo. Você é o cara certo para isso daí. E por que que você acha que você é o cara certo, para isso? Aí? Ah, Catarina, o que que eu vou te dizer? A gente, que nem festa de aniversário, casamento e tudo, a gente, eu promovia a festa e fazia acontecer, sabe? Eu sozinha, para 30, que nem aniversário, 30, 40 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, eu executava praticamente sozinha. É, você acha assim, a responsabilidade de saber... Quanto que tem que comprar, tipo dava certo? Tudo certo! E o teu carisma para unir as pessoas? Tudo certinho, se você se conseguisse a gente juntar as pessoas Que eu trabalhei e fiz os eventos, tudo certinho Nunca, nunca sobrou, nunca faltou sempre certinho é um, Assim, é uma coisa que nem eu não consigo entender E daí você resolveu, poxa, mas está todo mundo falando a mesma coisa Quando alguém fala Sempre a mesma coisa, a gente pensa, poxa, mas eu acho que essas pessoas podem estar certas. Você tava no fundo do poço? Não, não, tava, não, não tinha mais o que, ou voltaria de pedreiro, caminhão não ia dar, né? Ou, sei, puta, o que que eu vou fazer? Daí que eu optei nesse bar. Daí você optou pelo bar, só que daí veio a, o Covid. Daí, aí, mais um obstáculo, mas é, é certo, é um teste muito grande com a gente, né? Aham. Uhum. Daí eu sei, bah, mais fumo. Daí fomos começando ali e começamos devagar porque daí, que nem diz a história, nós estávamos né, financeiramente Apertadíssimo, não tinha, tava apertado, apertado, Você apertado. Você que montou tudo. A estrutura. Tudo, na minha cabeça ali eu comentava com meus amigos e ninguém, nenhum entendia como que ia ficar, sabe? Mas eu na minha cabeça eu sabia como ia ficar e como vai ficar futuramente. Tá tudo esquematizado. Tá tudo na minha cabeça, como você conheceu ali, né? Tá tudo, até eu, a hora que eu comecei e até o termo dele que eu quero chegar a terminar, se Deus quiser, acho que nós vamos conseguir. Tá tudo certinho, tudo na minha cabeça, área por área, tudo. E o que assim, você que já conhece, quem não conhece, ele é um bar diferente. É um bar diferente. Você, a gente sabe que tem vários bares, tem armazém, abrindo, mas cada um tem seu público-alvo. E você, eu assim, eu, como eu já estive lá presente, eu vejo assim que você tem vários tipos de público. Vários tipos de público. Né? Pessoas, da, das pessoas assim do interior. Isso das pessoas da cidade. Isso. Pessoas que gostam da cultura gaúcha. Isso daí. Porque você o que, que você fez? Você fez um bar como se fosse um galpão, tudo rústico, mas ao mesmo tempo com uma comida boa, tem o, o filé de chuleta. É, a chuleta com polenta, com polenta no disco, né? Com queijo Isso. no disco, na agrado, é, essa, né? Esse é o carro chefe nosso lá hoje, né? A cerveja bem geladinha. Não, eu acho que, olha, é um dos poucos bar de Mafra que a cerveja é gelada. Ih, e uma variedade é boa. é uma caipirinha. É ali. isso, ah, tanto as cervejas tem uma variedade grande, né? Uh -huh. Parte de drinks tem uma parte grande, parte de bebida quente tem é uma variedade enorme, né? E daí as as comidas que nós combinamos e fazemos, ah vamos fazer tal, tal dia? Vamos fazer. Fazemos acontecer e... Às vezes tempo a costela de chão. A costela de chão, carneiro, fogo de chão. Na leitão, é. tudo junto ali, você vê, foi, foi um, uma explosão, que e ninguém imaginava. Quem, é. E quem trabalha com você agora? Hoje então? nós temos, nós trabalhamos em oito. Você vê uma casa daquela forma, eu estava comentando com uns e outros, a gente não esperava o público que está vindo. Uh -huh. a gente, até a gente está surpreso e ao mesmo tempo atrapalhado para atender tanta gente. Ah, mas quando eu fui lá, eu achei que fui bem, fui bem atendida mesmo, que tava cheia, Day, que tava bom. bom, Eu Os a gente fica, mu, é, muito É, Não, meus colaboradores não tem, olha, não tem o que se queixar deles, é, que eles, vocês, é tipo eles, uma, família. uma família, eles abraçaram o galpão, eu fico muito contente com, a, com meus colaboradores ali, que eles abraçaram o galpão de uma forma que se eu tiver tá bom, e se eu não tiver tá melhor ainda. Entendeu? Eles fizeram uma parceria enorme dentro do local. você não precisa se preocupar, cada, não, um, tem não, a cada um tem a sua responsabilidade. Não, não, cada um tem a sua responsabilidade e sai como se fosse eu estivesse fazendo. E você também faz música ao vivo? Eu faço música ao vivo, é... uma ou duas vezes por mês, né? É, e os estilos de música tem do sertanejo? sertanejo. A... Rock aí... também, vi. É, chegou, chegou a pedida do público, chegou um violeiro ali. Não, eu entendo de umas modas, mas não entendo muito. Ele até, umas modas dessas, chegou a tocar dentro lá do é, Galpão. Eu vi. E eu achei assim... Muito que... interessante isso. E é legal porque as pessoas se reúnem e pessoas que às vezes a gente nem tem tanto contato, vira amigo lá, todo mundo não conversa Não é, com mas todo mundo. é isso que é um, uma coisa chegante que não tem quem não gosta do Galpão. Mesmo quem não se conhece, acaba, acaba, se, conhecendo. Você acaba se conhecendo ali e tem pessoas que vai para ficar uma hora e acaba perdendo até o horário de ir embora de tão bom que ele ficar lá dentro. Que horas que abre? Abre, da, eu abro só à noite, né? Depois das, das 16 horas, né? Uh -huh. Das 18 horas, né? que é 6 horas, né? Uh -huh. E daí nós tocamos, que nem dia de semana vai até meia noite, uma hora. Daí que nem quando tem a musiquinha que dá uma alongada a mais, né? Aham. Uh -huh. E a gente vê assim, fora tudo isso que você comentou, tem o Paeirinho. O uh -huh que eu acho que é uma coisa mas que você não pode faltar dentro do Galpão. Sim. A única coisa é por causa das leis, né? Eu gostaria de nós poder degustar o paeirinho dentro do Galpão, uhum. mas como não a lei tem é que a ter, lei, é tem, lei nós tem... tem que cumprir, né? E daí até quando até quando era só nós, Janta convidado, daí nós fumava, era a porta fechada e tal, né? Daí era a mesma coisa que estivesse em casa, né? Mas daí hoje como o público comentou demais. Daí a gente tem que. E respeitar quem não gosta. Vez, é, e quem não gosta, né? Aham, e e eu até tentei, tentei ir pro lado, não, vou deixar fumar, mas não teve jeito. É, teve não, teve pode de dar cortar e daí tem, tem a parte para fumar agora no deck fora, né? É, que você criou. E o que assim que te fez assim lá dentro algum, alguma coisa que você disse, nossa, aí bem que eu fiz isso, o que, que um dia ou alguma coisa que aconteceu ali, que você disse, nossa, como. É, eu, eu criei isso. Catarina, o eu, que, que eu vou te dizer? É eu com a minha esposa, né? Sentei um dia, quando já estava parte da, da estrutura feita, né? ela falou, mas onde vai chegar isso? Ela não, nem ela, e ela também, a parte da família dela ali, o pai dela, o tio dela também trabalha de pedreiro também, né? Ela também tem uma certa noção de uma obra, de tudo, né? Então, uhum. Inclusive, parte de, de orçamento e tudo quem fazia, ela é para mim, né? E ela não... Mas eu não tô entendendo o que que vai sair aqui porque... mas foi indo, foi indo, foi indo de repente, quando deu uma, uma leve engrenada, dela ela entendeu só que hoje nós sentamos assim que nem antes do movimento que tá hoje nós sentava, tomar um chimarrão e prosear vamos fazer assim, vamos fazer assim, nós trocavamos uma ideia boa com ela, sabe? E daí foi indo, foi se ajeitando, foi ali, nós trocavamos tanto, saiu do meu jeito, daí quando ela entendeu, saiu do meu jeito e do jeito dela, entendeu? Então, fosse a mesma coisa que fosse uma área nossa de festa. É, ficou assim, Ficou mesmo. assim, uma então, coisa, se, eu tiver em ca é, se eu tiver em casa, tá bom, se eu tiver lá, tá bom também. Então, e... não é uma, uma área de trabalho, meu. É uma área de... É, um tra... é que você gosta tanto. tanto. Quando a gente trabalha no que a gente ama, é, as coisas fluem e você vê assim tudo acontece as pessoas trabalhando com o mesmo pensamento teus clientes com a mesma com o mesmo pensamento de ir lá dar uma divertida dar umas risada é o lugar porque certo que tá, foi tão difícil difícil para mim foi muito difícil e para todo mundo né Leandro porque foi você muito veja, difícil. muitos perderam seus entes queridos e a gente sabe que foi um, dois anos aí que imagináveis que ninguém imaginaria então agora as, Tá indo, se Deus quiser, as coisas vão, vão seguindo e se Deus quiser essas, essas variantes de Covid é, que não sejam graves, a gente ainda tá em estudo. Tô até com medo de tudo que a gente tá vendo aí de volta nas TV, né? Que pode acabar fechando tudo de volta, né? Aham, uhum. mas se Deus quiser, né? Eu acho que não, né? Não, se Deus quiser, todo mundo vai se cuidar e muitos são contra a vacina eu sou a favor da vacina eu acho que a vacina é importante o que queira ou não queira diminuiu a quantidade do vírus eu acho que é uma das coisas que conseguiu abrir né os, os uh, as lanchonetes os bares foi através foi, da vacina foi eu também acho isso daí né mas Leandro e você imagina abrir fazer uma franquia você já pensou disso se eu te contar que eu já tive Convite para ir para fora e abrir Tanto Santa Cruz, no Rio Grande do Sul Tive clientes ali que eu conheci na área do caminhão ali E chegaram a conhecer, depois a gente ter o zap e tudo uhum. Né, eles... Santa Cruz do Sul, que é Rio Grande do Sul Camboriú, Jaraguá e Ponta Grossa Caras que chegaram, ó, vai e faz que eu te garanto que vai dar certo Mas eu penso de você vender a tua não marca. Ca. Sabe, não de que nem é Hoje, ali, que porque... nem eu tava conversando esses dias atrás com dois clientes meus ali. Hoje ah, não. não é mais um nome. Não Gaupar. é uma marca? Hoje já virou uma marca. É, o rapaz aqui da pizzaria aqui na frente... Tá fazendo franquia? Pois é, eu até nem sei, não sei nem o que te dizer, Catarina. Porque eu acho assim, olha, uma franquia, imagina um bar desse lá em Balneário é Isso. Você vendeu o teu nome. O nome. O que, que eu vou dizer? Aonde que vamos chegar? Faz o padrão. Chegar? Sim. Porque é tudo padronizado, Sim. franquia é padronizada e você pode fazer uma marca o bar do Gordo. O que, que eu vou te dizer? Não, no momento eu não, não consigo te dizer isso. É, mas tem que pensar, vou, Leandro, vou porque pensar com carinho porque você criou, você criou assim, eu assim vendo, você criou um estilo diferente. É um estilo. Eu que... não tinha visto em outro lugar é, o estilo isso, que você criou. Isso. Que nem criou. graças a Deus que nem gente que vem de fora, que nem a gente tem aí pelos apps, os conhecidos, todo mundo está enlouquecido com aquilo ali que tem. É. Não, ninguém, ninguém entende da onde perguntaram pra mim, mas da que engenheiro que você pegou para fazer isso uhum. que, que você, da onde você tirou isso? eu falei, cara, é de uma roda de chimarrão com os amigos, com a minha esposa e foi saindo, e foi saindo e tá é nisso daí. É porque, veja assim, ó pra ir até lá você entra na, é, naquela loja Sole você tem que entrar para dentro é, lá é. no Vila Nova você entra lá e no final da rua no lugar bem escondido bem não é um lugar estratégico a propaganda tua foi a de boca em boca. Boca em boca. O atendimento, a comida, a cervejinha gelada, a bebida bem saborosa. E hoje está uma referência de Mafra, né? De Rio Sim. Mafra, tanto fora Itaiópolis, Canoinha. Se você perguntar, não tem quem não fala Sambento, Bento, Rio Negrinho. É, aquele dia que eu fui lá era... A gente fica surpresa demais. É, aquele dia que eu fui lá tinha um pessoal da Moema. Da Moema, de, de lá Itaiópolis. De Itaiópolis. Uhum, o pessoal veio lá. E esses tempos eu nem podia, que eu tava tão cheio, que eu disse: Meu Deus, né? não vai dar pra nós ir. Pois é, tá? Uma, uma, uma, é uma coisa que chega assim, tipo sexta e sábado, chega pelas 10 horas, nós tem que ver. De... Deu ou não dá pra entrar mais? É, deu porque... a capacidade. Tem gente que fica bravo, sai patinando, sai isso, sai xingando a gente, né? Mas é uma coisa impossível da gente deixar entrar, porque não, não cabe, não, não tem cabe. o que fazer. Mas para finalizar aqui, Leandro, a nossa entrevista, é, eu queria dar os parabéns para você porque você acreditou no teu sonho, você não desistiu, mesmo as coisas puxando você para baixo, você disse não, eu vou conseguir, vou correr atrás, vou conseguir fazer algo diferente em nossa cidade. Acreditou no nosso município para investir, porque como você falou, você veio de São Bento, se morou em Itaiópolis e voltou para Mafra. Sim. Né? E fez acontecer lá no bairro Vila Nova, claro que lá no Vila Nova tá criando, né? Tem aquela choperia ali Tem na... Tem a choperia na... do companheiro meu lá do... Ele é... também, eu encontrei ele lá. Isso. Vocês têm amizade? Eu graças a Deus, assim, até te... eu tenho amizade com quase, quase todos os restaurantes, bodega, bar, né? Inclusive eles vão lá. Uhum. Eu fico muito contente de ver eles lá O então, meu horário não bate com os deles uhum. né? O meu horário é um pouco diferenciado do deles E eu não posso ir nos dele. Tem uns que a gente até ainda marca a presença né? Mas eu fico muito contente dos amigos meu de, de bar, bodega, restaurante Estar tá presente lá no eles Campão lá. E falam, graças a Deus, são bem servidos também Falam muito bem A gente fica muito contente Então é, eu queria agradecer a tua presença Queria te desejar sucesso, sucesso para nós é A gente que acredita, que corre atrás, que é guerreiro E Eu desde quando eu coloquei o primeiro tijolo eu sempre acreditei Tinha muita gente que deu risada, deu isso Que a gente até, sei, não, mas eu vou conseguir, não é impossível, cara Eu vou, eu nunca, a única coisa que eu abri mão foi do caminhão que ali era muito difícil para mim Era uma área que eu não entendia nada, mas na parte do bar ali, do galpão, eu falei esse aqui eu entendo esse eu vou fazer acontecer Leandro, então vamos divulgar vamos. o Instagram? o, o Instagram. Instagram é Galpão do Gordo né se e... alguém não, não conhece e ainda quiser seguir só seguir lá Galpão do Gordo vai ter o vai ter o que nós os eventos que nós fazemos as brincadeiras que saem lá dentro, que nem a gente diz as rodas de chimarrão nem você, ah eu não bebo mas não precisa ir beber, pode ir lá prosar e tomar um chimarrão né pode ir lá comer uma chuleta, combinamos, ah, Leandro, meu aniversário vai ser tal dia. Você faz uma carne de panela, você faz um, um carreteiro, você faz, um, fazemos o que for da vontade da pessoa. Na parte, na parte campeira, tradicionalista, churrasco e tal, né? Na parte tradicional, né? Campeiro. Você aluga, então, o espaço? No, o espaço meu até... O minha vontade era alugar, mas no, no momento, aonde que chegou, não temos mais o que fazer. Né? Mas você faz a comida ali na frente. É, daí sim, tipo, de segunda, terça e quarta, daí essa daí dá para nós reservar e fazer um, um combinado bem legal lá. Mas obrigada, Leandro. Muito e obrigada e meus parabéns. E até o próximo programa. Se... Opa, pode falar. Se Deus quiser, vamos falar muito ainda desse galpão aí, Márcio. Com certeza, eu vou lá também. Vai, vamos lá de novo lá. Cabecinha. Obrigada, até o próximo programa. Tá ah, legal.